Beleza, cara eu sou o Guilherme Doutor, e hoje eu vou falar né vou comparar aí os potenciais cara o potencial 5 do Diego, o potencial 2 do Sr. Kaiser e o potencial cara lembrando eu vou comparar aqui como se eu não tivesse aparecido nenhum então cara muito obrigado aí o Sr. eu tem gosto. posto potencial dele mas se gente chega de relação e bora para comparação Enfim, cara, começando aí pelo V O potencial V, né, o potencial 5 do Digo Foi muito bem editado E sério, mano, teve muito canal bom Sério, foi um potencial incrível Foi muito bem feito E um, os potenciais são sempre incríveis E sério, o Digo nesse último fechou com chave de ouro Foi um trabalho incrível O Digo, eu adorei, cara, eu adorei isso mesmo. Foi uma coisa incrível que eu digo fez Mano, eu achei incrível esse potencial, tá ligado? Porque realmente ele me surpreendeu com uma coleção perfeita. Então, é isso, cara. Minha nota a 10, de 10, porque ficou incrível, ficou perfeito. Não tem jeito, tá ligado? O segundo foi o Potencial 2 do Sr. Kaiser, cara. Muito meditado, com muitos bons canais, com uma edição incrível. Sério, foi uma edição incrível com um potencial eu achei muito bom, cara. Sério, o sério potencial dele foi muito bom. Conheci música mais bom pra eu E foi um potencial incrível aí. Mas eu acho que ele deveria ter criado um título, uma um pouco mais chamativo. Porque realmente, pra uma pessoa de fora, eu não iria ter tanto, mas achei um potencial incrível, cara. E além disso, só apareci, né? Então é aquilo, tem que dar os créditos, mano. Muito obrigado aí, cara. Te sei, tem um potencial, pô. Porque sério, o sério potencial desse cara ficou incrível e minha nota pra ele é 8. Que ficou maravilhoso Acho que só faltou um título e uma descrição ali Né, descrição não, pô Thumb, mas bem feito, tá ligado Enfim, minha nota pro potencial do Sr. Kaiser É 8 de 10 Sério, esse cara, mano, esse cara é incrível Sério, o potencial dele Ficou maravilhoso, tá ligado Enfim, cara O último potencial pra gente analisar aqui É o potencial, cara Eu achei bem feito Achei boa a representatividade de Kaiser femininos. O problema é que tiveram muitos canais do mesmo tipo. muito canal de opinião barra comentário e às vezes isso, eu acho que se encheu o saco. Ele poderia ter posto mais canais de outros tipos também, cara. Por exemplo, canais de reflexão, ele não botou nenhum, cara. E eu acho bastante triste, né? Mas é aquilo, o potencial do Z, ligado que é, tipo a thumb não ficou tão bem feita e eu acho que são é um problema. Mas é aquilo, cara, esse potencial ficou bom, sim, tá ligado? Mas eu dou aquela nota 5 de 10, cara. Enfim, cara, não acredito final que foi, né, o melhor foi o o segundo melhor foi o Sir Kaiser, o pior, digamos assim, foi o Z. Lembrando, falou pela ótica de quem não apareceu, de que é só um espectador comum e assistiu os potenciais dele pela primeira vez e tal, cara. Em sério, mano. Muito obrigado, seu por ter me postado no potencial dele. É uma coisa que eu fico, tipo, muito feliz, liga. Essa cultura do potencial... Espero que se multiplique, cara. Que mais canais façam o potencial pra ajudar os inscritos. Eu acho uma coisa incrível. O único que eu achei bem mais ou menos assim foi o potencial. E nem bem pelo fato de não ter aparecido. Até porque eu também não apareceu no... no potencial do Tio Sam no último, cara. Mas o grande potencial. O problema do potencial foi muito canal repetitivo e eu acho que isso é um pouco chato pra quem tá assistindo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal se ainda não esqueça, é já é inscrito, né, pô. aí é, meu irmão, compartilha pra nós, gente, porque 500 vai ter potencial e eu vou ajudar muita gente com potencial, sério. Eu acho que potencial vai ser uma ideia é incrível, mano, eu quero perpetuar isso na comunidade, cara. Então, compartilha o canal aí, pô. E sim, eu tô enrolando pra pegar os 20 segundos de tela final, cara. Eu sei, né? Mas então, é isso, gente. Tchau, galera.